para o circuito Mikawa Motorland. Olá pessoal, eu sou a Tainá, hoje eu vim aqui em Aitken mostrar para vocês um pouquinho de evento diferente aqui em Mikawa, onde rola os melhores eventos de máquinas e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Fique ligadinhos aí, vamos embora. O DS Brasil Series in Japan exigiu muito braço e pé puxado no acelerador. Outros vieram do brasil para esse torneio, um marco na história dos torneios de Drift no Japão. Na verdade lá no Brasil, lá há dois anos atrás eu andava na, na, na, na modalidade Barnout, aí acabei conhecendo o pessoal de um dos eventos lá da Drift Show, era o um pessoal daqui do Japão, o Sérgio. Aí acabei me interessando, procurando o um vídeo, acabei adquirindo um carro, um Silvia. aí entramos nessa loucura aí do Drift aí. Bom Marcio, qual que é a sensação de estar aqui novamente, depois de quanto tempo você voltou? Treze anos. E é muito bom estar aqui, e tipo um sonho realizado, né? A gente descendente de, de japonês ter vindo aqui pro Japão, ter trabalhado, ter um sonho de querer voltar a lazer. Qual carro você está usando hoje aqui? Então, eu estou usando um S14 roxo que até um piloto japonês conhecido nosso que emprestou. É o Yokoi, já é um carro que andou na D1, é um carro muito bom. Em comparação com esse carro daqui que você está usando hoje e o do Brasil, qual você acha melhor? então os dois carros são muito bom só que a diferença dos dois é gritante assim meu carro uma ele é mais fraco esse carro é Ford eu acho muito bom tô, meu carro tem que ficar trabalhando embreagem tudo mais ele só acelera mas o grip do meu carro é melhor ou eu que acostumei com aquele não sei eu acredito que eu que estou acostumado com aquele não mas o carrinho é legal cara é gostoso é diferente a suspensão é um pouco mais alta mas menos força também mas se vir no embalo faz legal da hora bacana experiência nova um show de imagens com muita velocidade e adrenalina. Difícil é saber quem irá vencer essa disputa. Bom, Johnny, agora chegou a minha vez de experimentar o pela Primeira vez, hein? Vou comigo. O ronco dos motores, a fumaça e o cheiro de pneu queimado, nada disso distraiu a atenção de Taina Nakahama. Vamos ver, né? Tem na O Drift nasceu nas montanhas do Japão, o que marginalizou o esporte durante muitos anos. A modalidade ganhou respeito quando os pilotos começaram a se conscientizar dos riscos e também dos problemas que poderiam acontecer se o Drift fosse praticado por pilotos inexperientes nas ruas ou nas montanhas do Japão. A partir daí foi criada uma federação e foi através dela que os pilotos começaram a praticar o drift nos autódromos. Patrocinadores começaram a investir em eventos, o que ajudou a popularizar ainda mais o esporte. Qual a sensação de estar aqui hoje, de poder participar de um campeonato desse com brasileiros que vieram do Brasil para cá? É bem legal, né? Tava bastante preocupado, né? ansioso para este evento, mas parece ser legal. Só vou arrumar o carro que vai ser mais legal ainda. Para ser uma mulher, como é que é? É difícil, <risos> tá todo mundo andando bem, né? Eu fiquei parada há dois anos, então o nível já tá bem diferente, tá todo mundo andando bem, melhor que antes, então tá meio difícil. Bom, agora vamos conhecer um time, vamos ver como é que é o Tem Família, vamos conhecer. Qual é o nome do time de vocês? O nome do nosso time é Gran Family. Por que Gran Family? Então, é que o líder né, do nosso time, ele foi montar um carro pra mandar pro Brasil, pra correr na Drift Show. E a gente queria fazer um nome com significado que mostrasse união, né? Que seria a família relacionada com o automobilismo, né? Aí foi que saiu o Gun Family, né? Que é a união da família, né? Ele tava correndo no Brasil fazendo o nome do time e a gente correndo aqui no, no Japão fazendo o nome pelo, por ele, né? Pelo nosso time também. Como tá sendo pra você hoje a sensação de competir com os brasileiros que vieram do Brasil pra cá? Então, hoje é a primeira vez que quero tá vindo aí, né? Os mamães tá vindo pra correr, então... A sensação é, é boa, é boa, mas tomara que saia, saia tudo bem. Na categoria Expert, o vencedor foi Arthur Neto. Ele ganhou uma passagem aérea para disputar uma etapa do DS no Brasil. Em segundo lugar, Bruno Ultinomia. E em terceiro lugar, Fábio Curóia. Para quem que você quer dedicar essa vitória? Essa vitória vai para o meu filho, que vai nascer em janeiro, que vai ser também um triste com certeza. Estava organizado, mais do que eu esperava. Todo mundo seguiu a regra, não teve discussão, não teve batida feia, machucaram, ninguém. então, enfim, foi, foi bom. Foi bom, espero mais, né? Que tenha japa no meio da meia da hora. Na categoria iniciante, Marcos Taniguchi ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, Henrique Goshiken E em terceiro lugar, William Tanaka. É bom, né? Vamos chega em primeiro e... No primeiro lugar a gente vê como está a técnica nossa, né? A gente, por aí a gente vai é, analisando e evoluindo, né?